Em 2021, o perfume Chanel Número 5 completou 100 anos. Hoje nós vamos falar dessa criação de Gabrielle Chanel dentro da perfumaria. Bora descomplicar? perfume secular, uma fragrância secular. Chanel número 5. peraí aí, mas antes disso. Você já é inscrito aqui no canal? Se inscreva no canal. Ativa o sininho, coloca lá todos, que assim toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. 1920. Eu acho que vocês sabem que eu gosto um pouquinho de uma cronologia, saber onde a coisa ah, começou 1920. Gabrielle Chanel já era conhecida, já tinha lá sua marca e decide que chegou a hora de criar um perfume. Hum. É chegada a hora de lançar um perfume que simbolize essa maison parisiense e, acima disso, que vai ser o símbolo da elegância da Parisienne que é aquela mulher de Paris. O Chanel número 5 vai ser um sucesso de vendas a partir do momento que ele for lançado. Ele nem vai precisar de uma propaganda logo de lançamento, porque de quando ele é lançado, ele já é sucesso. A Chanel tinha essa, de certa forma, assim, um toque de mitas. E o Chanel número 5 vai se tornar um dos símbolos da Maison Chanel. Como começa? Bom, Chanel vai ser apresentada a Ernest Beaux. Ernest Beaux é um perfumista, como as pessoas chamam um ne, um nariz, e ele vai incluir e misturar, vai incluir na fórmula do perfume, posso? Aldeídos sintéticos, ou seja, aromas fabricados em laboratório. Junto com esses aldeídos sintéticos, ele também vai colocar outros uh, ingredientes naturais, que dizem ser mais de 80 ingredientes, para formar essa fragrância secular, tradicional, famosa e que representa, que comunica a mulher elegante, independente e prática, que era justamente o que Chanel era, gostava de, de parecer, transmitir e é o que ela achava que a mulher deveria ser. Então o perfume dela, o perfume Chanel número 5, vai ser justamente o que vai comunicar a imagem dessa mulher. Mas por que número 5? Bom, sempre muito supersticiosa. Chanel adorava essa coisa de números. Então ela vai ter sempre na história dela números que, ah, que vão conversar com seus produtos. Qual foi a feliz surpresa? Quando Ernest Boat, apresenta para ela as amostras dos possíveis perfumes para ela lançar, ela vai cair de amores justamente pela amostra número 5. Coincidentemente, um dos seus números da sorte. Um outro número vai ser o 19. E aí a gente também vai ter o Chanel número 19. Mas essa é outra história. Porque aqui estava decidido. A amostra número 5, Chanel número 5. E lá foi. Além dos aldeídos sintéticos, aqueles fabricados em laboratório, o, o dentro desses 80 ingredientes que eu falei do Chanel número 5, ele vai ter um vai ter notas de jasmim da região de Grasse, que é uma que é a capital dos perfumes na França, vai ter uh, notas de Yang. Yang, yang. e notas de flor de laranjeira, que a gente conhece como neroli ou neroli em francês. Chanel sempre revolucionária, sempre muito questionadora em suas atitudes, ela queria um frasco para o seu perfume que transmitisse isso, comunicasse a modernidade que ela tanto pregava. E aí dizem, Assim, algo bem longe do romantismo. Dizem que ela se inspirou, que esse frasco é inspirado nas garrafas de bebida, do jogo de bebida, do grande amor de sua vida, que foi Boy Capel. o inglês, Boy Capel. Mas não se sabe se isso é verdade. sugira no mundo da especulação. Tá? A gente tem de ressaltar que vai ser nesse vidro, que os dois C's que os dois C's aparecerão entrelaçados pela primeira vez e a gente uh... Mas vai ser na tampa, viu, gente? Que vai aparecer pela primeira vez lá na versão. A versão tá bem aqui, ó. A versão inicial. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês também. Hoje em dia vem naquele rótulozinho ao redor. Antigamente vinha com esse lacre. Pronto. Chanel tinha um... Assim, como eu falei, ela tinha um toque de midas pra... Para esse lance de lançar produto. Para essa coisa de lançar produto. Tanto é que cinco anos mais tarde. Ela vai lançar o, o vestidinho preto. Aí também eu preciso saber. Se vocês querem saber do vestidinho preto. O lançamento oficial do perfume. Foi justamente no dia 5 de maio de 1921. Ou seja, o quinto dia do quinto mês daquele ano. Ela lança... O número 5. Eles foram lançados com uma coleção de vestidos. E foram lançados inicialmente apenas sem frascos. Seu sucesso foi imediato. Rápido. A campanha publicitária veio depois. Foi essa daqui. Uma ilustração do ilustrador cartunista da época. Sam. -M, S.A.M., Sam, para quem gosta de uh, pesquisar a ilustração. Que é uma mulher. Uh, bom, ela parece, para mim, estar tá realmente assim, realizada, né? E acima dela, um perfume. Eu acho que o perfume que dá essa realização. Observem que é um vestido sem. Senta realçando as formas, é realmente um vestido dos anos 20, com a cintura deslocada. Mais sobre anos 20, a gente tem um especial dos anos 20, se vocês quiserem conhecer. Beleza? Uhum. E aí, é quase um objeto de desejo inalcançável, não sei se vocês observaram nessa imagem. E aí, o que que acontece? A Chanel fica impressionadíssima, porque o perfume é assim um sucesso, e precisa de mais perfume, né? tá vendendo pra caramba, e tudo ia muito bem se não fosse o caso do perfumista Ernest Poe trabalhar sozinho, da perfumaria dele, do laboratório dele, ser pequeno, a Chanel queria vender o Chanel número 5 em larga escala. E aí, olhem só, em 1924, não conseguindo abrir, uh, produzir em larga escala, um conhecido de Chanel, Théophile Bader, que era proprietário da Galerie Lafayette, apresentou Gabriel Chanel Há dois irmãos, Paul e Pierre Wertheimer. Os irmãos Wertheimer, que eram líderes na indústria de cosméticos. Hum, cheiroso. E aí, o que, que aconteceu? Os irmãos Wertheimer podiam ajudar Chanel a crescer a produção do perfume, porque eles tinham essa grande empresa de cosméticos. Chanel queria expandir. Ela queria expandir o número 5, tornar o número 5 conhecido mundo afora, porque ela sabia que o número 5 levaria seu nome, divulgaria seu nome por todo o globo, fazendo com que seu nome ficasse conhecido. O que ela queria era seu nome conhecido para que as pessoas viessem comprar sua moda, porque eu acredito que de fato ela não acreditava muito, ela não apostava muito nessa empresa de perfumes, porque de início ela aceitou ficar com apenas 10% da empresa. O Teofil Bader, proprietário da Galerie Lafayette, que apresentou a Gabrielle Chanel aos irmãos Wertheimer, Ficou com 20% da empresa. Olha como ele acreditava mais do que ela. E os irmãos Wertheimer ficaram com 70% da empresa. Então, em 1924, eles abriram a empresa Le Parfum Chanel. Chanel com 10%, teu filho Bader com 20% e os irmãos Wertheimer com 70%. Com o passar do tempo, com a larga escala, o perfume continuou a, a demonstrar ser um grande negócio. Aí ela já começou a se arrepender um pouco dos seus né, mirrados 10%, que ela podia ter muito mais. E ela já começou a pensar mais naquilo ali, porque, em outras palavras, era um perfume que até hoje é muito lucrativo. Porque, como eu falei, é um dos símbolos da Maison Chanel. Você gostando, não gostando, você gosta de Chanel, fica lindo no closet você ter um número 5. Durante a Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar que a Chanel ficou, teve aquele, aquela história toda, né? Com, com, namorou um nazista para poder é, tentar liberar o sobrinho, teve aquela de campo de concentração, aquela história toda. Em 1942, a Chanel chegou a escrever uma carta para o governo nazista, requerindo a, a empresa Le Parfum Chanel para ela, alegando que os irmãos Wertheimer eram judeus. E não poderiam mais ficar com a empresa, porque existiu mesmo essa situação na Segunda Guerra dos judeus terem os bens confiscados. Só que muito sabiamente, os irmãos Wertheimer tinham passado seus bens, suas posses, eles tinham vendido para um amigo. E não tinham mais nada em posse deles, ou seja, não tinha nada para confiscar. A Chanel tentou, e esse amigo deles, evidentemente, era não judeu. Então, ao lançar mão de certos artifícios para driblar o, o, o governo nazista e ter, ter amizade, coisa e tal, a Chanel conseguiu com que o Chanel número 5 continuasse a ser fabricado mesmo durante a guerra. A guerra, uma vez terminada, Paris liberada, os soldados americanos, os soldados ingleses faziam fila na porta da Chanel para comprarem um frasco do famoso perfume para levarem de presente as suas esposas, às suas namoradas, às suas mães, enfim, era um souvenir levado da guerra que trazia consigo uma esperança de um renascer da elegância. Então, eu volto da guerra trazendo para você uma fragrância da Parisiana, que era aquela mulher mais elegante que tinha, uma, um perfume de Paris. E assim, todo amor recomeça. Essa era a ideia, um recomeço com a paz, vem um recomeço de esperança. Um recomeço que os irmãos Wertheimer também tiveram, eles obtiveram todos os seus bens de volta, que o seu amigo não judeu repassou, revendeu, e aí começou uma longa negociação com a Chanel, que não, se a, não aceitava de forma alguma, e ela já estava morando na Suíça, não aceitava de forma alguma que ela ficasse com tão pouco, ela que já tinha tido tanto. Nessa longa negociação, eles foram aos poucos comprando a Maison Chanel, eles garantiram a Gabrielle Chanel continuar com todos os seus custos pagos, morar no Hotel Ritz, quando ela volta para Paris, né depois da Segunda Guerra, morar no Hotel Ritz, até os seus últimos dias. E eles honraram esse acordo até 1974, quando Gabrielle Chanel vem a falecer no Hotel Ritz em Paris, onde ela morava. E aí, então, eles assumem toda a Maison Chanel, que hoje, além da Maison Chanel, tem vários ateliês que produzem ah, bordados, ah, Uh, couro, é, luva, uma série de coisas de uh, alta costura para a Maison Chanel. E até hoje os Irmãos Wertheimer são donos de toda a Maison Chanel. Eles não colocaram em bolsa, eles não negociaram a marca, não entraram para nenhum grande conglomerado. Mas a gente ainda com a Chanel... Vale lembrar a chegada dos anos 50, porque vai ser em 1952, numa numa entrevista que a Marilyn Monroe vai dizer que ela vai se dormir com algumas gotas de Chanel número 5. E ela acorda com uma taça de taça de champanhe Piper Heidsieck. Então, essa a gente não sabe ao certo o impacto que essa entrevista causou em 1952. Mas essa entrevista foi resgatada anos mais tarde e até hoje a gente fala dela. Parece que na época ela não causou muito furor não. Mas hoje em dia, né? Chegou os anos 60 e aquela juventude questionadora dos anos 60 que não quer aparecer, ap apare aparentar, não quer parecer com a mãe nem com a tia, Vai e fala assim, ai, perfume cheiro de tia, parece a minha mãe. Ninguém mais queria. Aí as vendas começaram a cair um pouco, sabe? O perfume estava meio em desuso na moda, nos anos 60. E seu simbolismo, porém, apesar das pessoas não usarem mais o perfume tanto, de ser um perfume já de mulheres mais maduras... O simbolismo continuou, tanto é que Andy Warhol vai fazer, uh, vai fazer uma série de litografuras justamente com o chanel número 5. Eu não, não sei se vocês lembram do Andy Warhol, do Pop Art, que fez também uma série de litografuras com a sopa Campbell's. Então, tudo aquilo que fazia parte da cultura... Uh, de consumo, o Andy Warhol fotografava e fazia essa, fazia essa série de litogravuras. Então, muito significativo. E aí a gente tem o Chanel número 5 entrando para a arte. Olha que interessante. É uma peça, é um objeto da moda, se não o único, que tornou-se arte. Olha como a Gabrielle Chanel tinha... Aquele toquezinho, né? Alguma coisa precisava ser feita, porque o perfume realmente não estava vendendo muito. Em 1974, ao assumir a direção da empresa, Alan Wertheimer, pelo que eu me lembro, filho dos Wertheimer, reduziu a distribuição internacional do Chanel número 5 como uma manobra para que a fragrância se tornasse mais exclusiva e não perdesse aquela aura de luxo. Então, é um afunilamento somado a isso, um afunilamento que com menos distribuição, tinha aquela coisa, Ai, se você vai a Paris, você pode comprar um chanel número 5. Porque não é em todo lugar que eu acho. Somado a isso, estrelas. Sim, pela primeira vez eles começam a lançar em baixa atrizes da marca e aí a Catherine Deneuve que era uma atriz francesa que fez sucesso em filmes de conceito nos anos 60 ela vai ser uma testimonial ela vai ser uma egeri e vai fazer com que essa campanha publicitária faça renascer o desejo por esse perfume bom ao longo desse século de perfume nós já tivemos uh, Egeris, testemunhas, embaixatrizes né, em, em português, como Nicole Kidman, André Tatu, Marion Cotillard, sempre mulheres que têm essa, essa comunicação de sofisticação e elegância. Para celebrar o centenário, a Maison Chanel criou uma coleção de alta joalheria e a, a Aí era legal se você achasse essa foto, Yogi, porque a peça principal da coleção foi justamente um colar que tem como pingente um perfume Chanel número 5, com cravejado de brilhantes, com um diamante com corte brilhante de 5,55 quilates. A Maison Chanel e também os perfumes Chanel pertencem até hoje, como eu falei. A família Wertheimer. Hoje atualmente... Eu tô olhando para baixo, mas é porque eu não quero errar o nome, gente. Hoje atualmente são os netos de Pierre Paul, que se chamam Alain e Gerard, que são os proprietários da marca. Eles são avessos a uh, aparecer. Eles não gostam de aparecer na marca, eles não gostam de dar... Uh, ah, entrevistas, tanto é que eles deram carta branca ao Karl Lagerfeld em um contrato vitalício para a marca. Então, eles realmente ficam longe da cena da moda. Mas eles gostam de quê? Sabe de quê, gente? Assim como a Chanel, eles gostam de cavalos. Eles moram na Suíça, são colecionadores de cavalos, não gostam de ser fotografados. Quando eles entram em alguma competição, em alguma coisa, eles só entram se tiver certeza, se forem lá e tiverem certeza, observarem tudo, não tem fotógrafo, não tem fotógrafo, não tem jornalista, aí eles entram. Eles vivem para os cavalos e vivem assim, felizes, leves e soltos, porque ninguém sabe direito o rosto que eles têm, eles podem andar na rua, cruzar por você e você nem vai saber quem é. Diferente de tantas pessoas da moda, né? É interessante. O que você achou dessa história? Do perfume recheada de detalhes curiosos sobre a Maison Chanel? Me conta aqui embaixo. Eu quero ler. Eu conto com você. Vai dando seu like. Uh, compartilha. Me segue no Instagram. MT Laudaris. No TikTok. TT Laudaris. E... Gosta muito da Chanel? Assiste os outros vídeos que eu falei sobre ela. Eu acho que você vai gostar também. Um beijo.